Me diga aí, Eveline, tem alguma coisa que você gostaria de me perguntar, algum, algo que você gostaria de esclarecer na sua vida, algo que eu possa lhe ajudar? Então, eu, eu sempre estou atrás assim de inspirar as pessoas é, com relação ao merecimento, né? Eu estava muito nisso é, no consultório, eu acho que as pessoas psicossomatizam muitas doenças e são no merecimento. Então, aí ai, ai, eu sou sofrida, eu errei com meus pais, então eu tenho essa dor, mas, né? Mas, então eles acham que eles merecem essa dor, então é, essa questão do merecimento, de você criar na sua vida a realidade que você procura, meu Deus, é uma coisa que todos os dias eu, eu passo muito na tecla, sabe? Então eu tento buscar inspiração também, né? Você também é muita fonte de inspiração. Então, sempre levanta as pessoas essa, essa realidade quântica que está tá tão distante, né, essa é. essa teoria, né? que na verdade não deveria ser, né. É, essa questão do merecimento, ela, ela é fundamental, né, porque se você não se sente merecedor, você é, você não está se colocando né, em primeiro plano, né, você dizer eu não posso, não. Eu, eu tenho uma frase do, do Henry Ford, né, o, o dono da Ford, né, ele dizia, se você acha que você pode, você... ou se você acha que não pode, de alguma forma você está com a razão, né? É, mas isso não é uma coisa, a gente fala assim, mas isso não é uma coisa simples mesmo, entendeu? Porque, assim, são tantas programações que nós trazemos, né, são tantas coisas que nós ouvimos, né, e isso vem, a gente sabe que as programações vêm vem dentro, desde quando nós estamos no útero da mãe, a perspectiva que eu utilizo sempre, Evelina, é que todo desafio ele é uma oportunidade. Ou seja, a, a a disposição de olhar sempre com otimismo, né? Ou seja, não se deixar levar pela negatividade, porque se você entrar no beco da negatividade, é é um beco sem saída. É um labirinto sem fim. Eu, eu costumo chamar do shopping das maldades, né? Você entra, você entra numa, no num caminho de negatividade, o seu cérebro ele vai ele vai ativando todo todo o banco de dados que está naquele padrão de frequência, entendeu? Então, a grande questão é que nós não temos uma formação para orientar. Olha, não, não dá trela para os teus pensamentos negativos. E também tem essa questão do estresse, né? Porque a pessoa, quando está movida pelo estresse, de muita preocupação, de muita pressão, é, é o estresse é exatamente um estado de sobrevivência. Então, é natural que você recorra a esses programas. Esses programas são exatamente aquilo que não deu certo, aquilo que lhe meteu medo, aquilo que você se decepcionou, entendeu? Então, é, é importante perceber que você não é isso. Nós não somos o passado. O passado é fruto, é, é, é, um, é uma base de dados para que a gente tenha experiências. A gente possa aprender com a experiência. Se a gente não aprende com a experiência, aquilo ali fica infernizando a nossa vida inteira, entendeu? Então o não merecimento nada mais é do que um programa de auto-sabotagem, entendeu? Você ouviu alguma coisa, aquilo baixou sua autoestima, né? ou seja, a questão do amor próprio, é difícil, a culpa, né? aí vem a culpa, então vem, né? então você se pega em algo que você errou, porque nós somos seres humanos, é, nós somos perfeitos. A grande questão é, é, é sempre essa motivação para olhar para o desafio, né? para a experiência vivida como um aprendizado. Né? É, ou seja, se a, gente, se a gente... Porque a questão da sabedoria que eu estou trabalhando para esse, esse trabalho da Escola da Riqueza é exatamente esse caminho, entendeu? Porque o caminho da sabedoria é você eliminar essa sujeira que está no caminho. Entendeu? Porque assim, você está exatamente... É, é, é querendo ser uma pessoa próspera, mas tem ali algo dizendo, olha, a riqueza corrompe as pessoas, a riqueza é isso e aquilo. Então, como é que você... É simplesmente aquilo gera uma incongruência interna, gera uma falta de sintonia. Por isso que eu achei muito legal essa coisa do endereço. Você tem que Qual é o endereço da riqueza? O endereço da riqueza está disponível no campo, o universo, universo é riqueza, é abundância, né? e ele está disponível dentro da gente, só que dentro da gente nós temos que acessar. Né? Nós temos que... Você, acho que tem que ser outras coisas também, né? Acho que primeiro você tem que se sentir merecedor de ser feliz, né? Não, aí a felicidade, exatamente. Porque, na verdade, o, o, o, o, é, evolu... a evolução, a, a grande riqueza é a evolução. Né? É a felicidade. Né? Então, esse estado de felicidade, de sabedoria, ele canaliza é, tudo de bom, entendeu? Porque você desobstrui, entendeu? Então, se você é uma pessoa feliz, se você é uma pessoa otimista então é, é, você vai ser uma pessoa que as pessoas querem estar com você então você atrai melhores empregos você atrai os clientes que vão ser atendidos com você vão ficar satisfeitos entendeu Vão indicar o seu trabalho entendeu então esse estado de a busca pela evolução pela felicidade é o que dá consistência você a riqueza material ela é um fluxo natural da felicidade né de um estado de bem-estar né? de evolução entendeu a grande questão é que as pessoas estão buscando a riqueza desconectada de um processo evolutivo entendeu então o que acontece mesmo que elas ganhem muito dinheiro elas podem elas podem não se sentir merecedoras elas estão com tantos bloqueios internos que elas não conseguem não consegue dar sustentação a isso né e, e, e gera às vezes pessoas às vezes têm problemas sérios estão muito ricas mas estão infelizes entendeu e aí as pessoas e aí onde está o perigo que é você começar a dizer que o problema é do dinheiro. Não é o problema do dinheiro. Não é o problema da riqueza. É apenas a concepção sobre riqueza que a pessoa tem que é limitada, entendeu? Ela tá colocando o dinheiro na frente, né? No, no rio dos céu, né? Oi? Vai que uma pessoa ruim, né? Como é que é? Porque as medo? ganhar muito dinheiro, eu vou ficar metido. Não, ele tem muito dinheiro, não vai dar um o do céu, tem que ser é, pobre. É, exatamente. Eu não sei se você já viu, é, eu, no congresso que eu fiz de Constelações Familiares, em parceria com o Bert Hellinger, antes dele falecer, eu entrevistei o, é, o Valper, é um alemão, né que ele trabalha exatamente com essa questão de crença sobre o dinheiro. E eu Sim. fiz uma pergunta para ele, que eu disse para ele, ó, oh, é, Valper, é, eu fiz uma pesquisa e os Países mais ricos, os 15 países mais ricos do mundo são países que, tem, que não têm influência católica. Os países de influência católica são os países mais pobres e as pessoas têm mais crenças negativas sobre o dinheiro. Os países protestantes são os 15 mais ricos, mais prósperos. Aí ele disse, caramba, eu não sabia disso, mas eu sou alemão, né? E eu falei para ele, inclusive, a Noruega, que é o, é, o, é o maior índice de desenvolvimento humano, que é o primeiro lugar, ele é 100% de influência protestante. E aí ele disse, se eu não sabia disso, mas eu sou protestante. E o meu pai, quando eu era criança, ele dizia que se eu ficasse rico, quando eu crescesse, quando eu morresse, Deus ia ficar muito feliz comigo. Aí eu digo, caramba, olha só, uma orientação de um pai dizendo à criança que a riqueza vai trazer felicidade a Deus, muda completamente a forma como ele lida com o dinheiro. Entendeu? Então a grande questão é você dizer, olha, não, não vá agora, não, conquista o dinheiro com dignidade com honestidade, ou seja, é, promova o bem, né? Porque aí você, aí você tá dentro de um circuito da riqueza, né? Ligado a valores. Entendeu? Então... Ensinar ...nossos filhos a vibrar na abundância também. Vibrar na abundância, é. com certeza. Se, se você dentro de casa, é, você, não, você tem um jogo... Só que é a coisa mais linda, mas você não usa. Não, um dia que vier essa que a mamãe não usa, que um dia que vier uma, uma, uma visita, da nossa toalha a gente não usa. Porque esse a gente não usa. Cara, ela me ensina, né? A lembrar na abundância, é... a dar o... o devido, o merecimento. Porque é... né? eu vi meu filho mais velho e falou assim: mãe, mas a gente não tem tudo que a gente quer. Eu falei: por que não? Me você pode ter tudo que você quiser. Uh -huh. Você merece somos infinitos, filho. A gente merece é merecedor de tudo que você quiser. Passa que você trabalhe, né? Então, eu acho que isso começa dentro de casa. A gente tem que lembrar o que a gente aprendeu lá atrás, né? Começa. É interessante isso que você está falando, né? Porque tem essa coisa de ficar guardando as coisas sem usar, né? Eu fico dizendo às pessoas, olha, se arrume. Agora, nessa coisa da Covid, se arrume, fique bonita, fique trabalho em casa e fique, se arrume como se você fosse, né? Ou seja, se sinta bem, né? Tem essa coisa de... É uma, é uma cultura mesmo, né? Então, às vezes, a pessoa está dentro de uma cultura de escassez, dentro de uma programação que ela fica nutrindo. E isso tem a ver também com o merecimento, né? E, e com a escassez, né? Porque, quer dizer, se, é como se você se usar, vai estragar. E você termina não usando aquilo que que você se sente bem, né? E, e deixa de, de estar vivendo dessa dentro dessa cultura de abundância. Muito legal essa orientação que você deu aí para o seu filho, né? Então é isso, né? A gente é essa coisa do, do, endereço que está, é, do endereço que está dentro da gente, né? Então a gente tem essa consciência. O endereço que está dentro da gente a gente precisa acessar. E, e isso requer esse movimento de, de evoluir, desobstruir é, tudo aquilo que está emperrando a nossa evolução. Eveline, foi um prazer receber você aqui, viu? Obrigado aí pelo insight que você me trouxe e pela sua participação aqui, que também trouxe é, uma contribuição importante. Então, olha aí, gente, a forma como a Eveline, o que é que ela disse para o filho dela, né? Que é isso, não pode o quê? Nós somos abundantes, você pode, você pode qualquer coisa. Então, isso é, é exatamente aí, da mesma forma que o Valper teve do pai, quer dizer, não, Deus vai ficar feliz com a sua riqueza. Então, essa construção, essa informação que nós passamos, essa comunicação que nós passamos para os nossos filhos, é que gera as memórias subconscientes. Então, isso aí ele vai levar para a vida dele inteira. Entendeu? Ele vai levar para a vida inteira. Ou seja, é uma, é uma impressão eletromagnética, né? E, entendeu? É, é que vai influenciar a forma como ele como ele olha para a realidade. Então, daí a importância, eu venho falando tanto isso, a gente precisa ter uma escola para os pais, de educação para os pais, se preparar para educar os filhos né? Porque, às vezes, por ignorância, né? você diz algo que... Que, geram, que gera esse obstáculo. Agora, por outro lado, né, quem está dentro desse, é, com algum tipo de obstáculo, que procure olhar para esse obstáculo como uma oportunidade de aprendizado. Porque aí você, quando supera o obstáculo, aí é onde você transforma em sabedoria. Aí você pode ensinar as outras pessoas, olha, eu já passei por isso, e eu superei assim, assim, assim. Né? E aí você termina contribuindo para a expansão. Né?